Levanta a mão todo mundo então. Calma aí, Levanta a mão. Sangue, sangue, sangue. Sangue. E ó. Ele é tranquilo pra seguir o ritmo Daquele senso que vai ser o crítico Olha só, vou ter que te contar É a diferença, eu tenho senso crítico Eu não vim pra criticar E é essa a questão, o meu discernimento Você fala muito, eu tenho argumento Por isso que eu te falo desse morou nessa parada E isso que acontece é rima boa articulada Por isso que eu tô aqui no palco A diferença dos que tem rima E dos que fala alto É essa a questão, então você fica quieta Rima, você é analfabeta. Por isso que aqui vai ser socorro, esporro. Você pode até gritar, mas vai ser o um grito de socorro. Linda senhora, o que mais ela vai? Seguro melhor, seguro melhor. Vai fazer você mais. Yeah, yeah, ah. Uh -huh. Eu acho que não, como eu vou pedir socorro se você vai pro caixão É muito fácil de você falar essa parada Só que a nova lenda aqui tá na sua frente, camarada É muito fácil de você falar, é várias fitas Que eu grito, meu grito te irrita Só que eu não tô gritando não Foi você que gritou porque tava faltando uma improvisação Olha só, você falar demais, só que John, Na de você é um tanto faz, é fácil de você querer aqui ser Só que aqui, parceira, a diferença é que eu tenho proceder Você falou que eu grito demais, meu mano É mentira, é você que não sabe tá improvisando Porque, parceiro, sua rima é bem falha. Você tá aí fugindo, é com o olhar. Porque, se olhar pra mim, parceiro, você vai apedrejar. Olha só, ah, ele olha assim. Só que aqui, parceiro, é o seu fim. Até porque eu rimo e eu vou até o fim. É fácil falar merda e depois cê tá ganhando de mim. Uou! Vai deixar, não Levanta a mão, geral, vem, ó. Sangue, sangue. Gel, Você quer ser modelo? Quer usar isso de passarela? Você fala que eu grito, que eu uso minha goela? Porque a sua ideia foi dizer ruela É claro que eu grito é porta-voz de uma favela É essa a questão, agora tá fudido Eu tô gritando pois é o grito dos esquecidos É essa a questão e dos refugiados Por isso que aqui vou te deixar de lado Vai me deitar num caixão na parada Pra quem tem a de suada Deitar em um caixão não é nada Entende que aqui não vai ter solução a morte vai bater na minha porta Por isso mesmo que aqui, você só canta lorota A morte vai bater na minha porta No bang, é a história bíblica Não me pega na minha porta, eu passei sangue oh! Meu Deus do céu Meu Deus do céu não é. Por enquanto, por enquanto. Por enquanto. O João não vai começar. Pode yeah. voltar. Eu. Tranquilidade, essa menina contra esse garoto de tipo, eu tô rimando, sua ideia é de esgoto Cê pode até falar que eu sou escroto Eu sou que tu vigia, essa é a vigia da vida dos outros Aí fica complicado Já era aliado O meu volta tá picotado igual você Que hoje eu vou pegar e partir em 10 pedaços Falo da vida dos outros, você que não tem proceder Quem fala da vida dos outros aqui é você Tá falando que eu falo é demais. Parceiro, na minha frente, você é pura guerra e depois pede é por paz. Eu não tô entendendo nada. Se rima, rima, rima, gente. Ele só fala, é uma bobagem uma parada. Até porque aqui vai na sua cara. Sabe por quê? Seu nível é bem fraco Eu falo bobagem, a questão que é. Esse. Bobagem foi o que a sua mãe fez. Essa é a questão. Eu tô aqui rimando. Por é que nesse mundo você só está pesando? Tô pensando nesse calor. Sua boca eu venci a depressão. Você não vem com ideia à toa. Até você, parceiro, se fala é demais. Meus amigos é morrer e você é tanto faz. Você usa depressão, comete falha. Eu também tenho um problema, mas não uso isso pra ganhar batalha. Calma aí, tem mais uma. Só deu com ela. A depressão afetou o instinto dela. É... Por isso que eu falo, eu não tô atrasado, eu errei muito Deus, perdoa meus pecados, purifica minha alma para me ser abençoado oh! Purifica sua alma, só que meu parceiro eu te pego aqui na reta, você fala essas coisas, ataca sua alma, até porque sua fala nunca te mais direta oh!